Como você pode ver, eu estou aqui de volta para a terceira parte do guia sobre o Adobe Midian Encoder. No, no primeiro vídeo, eu mostrei então sobre essa interface. E no segundo vídeo, eu mostrei sobre essa interface. Agora no terceiro vídeo, então, eu vou especificar cada uma dessas abas que você pode ver aqui. Essas abas elas são alteradas de acordo com o formato que você está usando. E também um pouco com relação ao preset. Uh, então o que eu vou fazer é, eu vou usar então como exemplo um preset que eu tenho no H264 e um preset que eu tenho no QuickTime. E eu espero que, tente, que dessa forma eu consiga cobrir uma, a maior parte dos itens disponíveis. Então a primeira coisa que eu vou mostrar aqui é a aba de efeito. E dentro da aba de efeito, a primeira opção que eu tenho é o que eles chamam de Lumetri Look ou LUT que nada mais é do que perfis de cor que eu posso aplicar na minha imagem. Então, aqui dentro de cara, eu tenho várias opções, que são filtros de cor que eu posso adicionar na minha imagem. Então, repara que assim que eu cliquei nesse aqui, ele chama de Cold Media Tones, ou seja, ele vai deixar a, a imagem com um tom mais frio. Então, se eu olhar o antes e depois, ele deixa a minha imagem mais azulada. Mas o mais legal disso é que eu posso, sele, eu posso selecionar Uh, arquivos de cor que foram criados em outros softwares também. Então, por exemplo, eu só gerei um arquivo de cor no Speed Grade, eu posso exportar um arquivo e usar aqui dentro do Mid Encoder. Se eu usar um, um arquivo de cor gerado no Base Light, gerado no Davinci Resolve, então eu posso trazer para cá para dentro. Quem viu meu outro vídeo vai reparar que esse, esse arquivo aqui eu usei no tutorial de Photoshop, ou seja, esse arquivo foi criado dentro do Photoshop então isso também é legal, eu posso criar arquivo de, pelo Photoshop eu posso criar um arquivo que vai alterar as cores dentro do, do Adobe Media Encoder então assim que eu selecionar esse arquivo repara que ele ficou com o mesmo perfil, né? ou seja, o mesmo tipo de, de, de cara o mesmo perfil de look que eu tinha na minha foto dentro do Photoshop então se eu botar antes e depois eu tenho como ver o que aconteceu a segunda aba é o que ele chama de Image Overlay, ou seja, uma imagem que eu posso deixar por cima do meu vídeo. Então, para fazer isso, eu tenho que selecionar uma imagem, eu vou começar selecionando usando esse PNG. Então, esse meu PNG, repara que ele é uma foto que tem um quadrado, e esse quadrado, obviamente, ele ficou no centro do meu vídeo. A primeira coisa que eu posso fazer, então, é selecionar a posição dele. Vou pegar, então, aqui o canto inferior direito, e vou trazer essa imagem para ali só fazendo isso. Posso, então, escolher o tamanho dela e, obviamente, corrigir a posição. Então, digamos que esse é o tamanho que eu quero final. E essa é a posição final que eu quero. E também eu vou reduzir a opacidade dela, porque eu não quero que fique muito destacado no vídeo. Então, digamos que eu esteja feliz com isso. A próxima opção que eu tenho que mostrar, então, é o que ele chama aqui de tamanho absoluto. O que significa o seguinte. Com essa opção desmarcada, mesmo que eu altere o tamanho do meu vídeo, então, eu vou botar aqui bem drástico para 320. Então, repara que O meu vídeo perdeu qualidade porque ele ficou muito pequeno. Mas, repara que a minha logo não alterou de tamanho. Isso é o, essa opção aqui, Absolute Sizing. Então se eu voltar aqui para o meu 1920, que é o que eu tinha antes, e vir aqui e habilitar essa opção, quando eu voltar no meu vídeo e passar para 320 de novo, olha o que aconteceu, a minha logo ficou muito grande. Na verdade, a minha logo manteu exatamente o mesmo tamanho, mas o meu vídeo diminuiu muito. Então a aparência que eu tenho é que a minha logo ficou pequena. Se eu voltar aqui aos poucos e aumentar o meu vídeo, repara que a minha logo está diminuindo. Na verdade, a minha logo não está mudando de tamanho. O meu vídeo, sim, está aumentando, dando a impressão que a minha logo está diminuindo. E não só isso, eu comecei com um PNG, mas o mais legal é que eu posso também ter um arquivo de Illustrator. Então, eu tenho um selo dentro do meu arquivo de Illustrator, assim como eu importo ele para cá, está ali pronto o meu vídeo, o meu arquivo pronto para usar. E como no meu arquivo de Illustrator, essa minha logo aqui já estava no, no formato certo do vídeo assim que eu trouxe ele para cá ele já ficou na posição correta também depois eu tenho também como botar um nome por cima do meu vídeo na opção de nome eu tenho como botar um prefixo nele então vou aqui dizer que o meu prefixo é AMI assim que eu der um ENTER você vai reparar que no início do meu vídeo apareceu o meu prefixo a segunda opção que eu tenho é dizer o nome, como vai ser esse nome aqui no meio. Então a opção padrão dele é o nome original com a extensão. Eu vou mudar aqui então para o nome final, que é esse nome aqui, mas sem a extensão. Então sem a extensão. E vou botar um sufixo também. Vou botar aqui no final, teste. E vou dar um enter, apareceu ali dentro. Aí você me pergunta, por que eu botei sem extensão? Repara que o nome completo dele é isso, .mp4. Se eu, bot... Se eu tiver um sufixo e deixar a opção com a extensão, repara que ele fica estranho, ele fica .mp4, teste, e depois quando eu exportar, obviamente, ele vai, ele vai ter já no meu arquivo um .mp4. Então eu não preciso saber que ele é um .mp4. Então eu deixo a opção sem o output, sem o... a extensão, e para mim aqui fica muito mais elegante. E, obviamente, eu tenho como selecionar a posição, eu tenho como sobrescrever essa posição, alterar o tamanho e a opacidade. Depois, por último, o timecode. O timecode, assim que eu clico nele, ele me botou aqui, então, no centro, na parte inferior. Eu também tenho como mudar a posição, o tamanho e a opacidade. Vou botar aqui maior para ficar mais fácil de ver. Então, esse é o meu timecode. Repara que o meu timecode, que ele está me mostrando é exatamente o mesmo do que eu tenho na minha timeline. Por quê? Porque ele está usando o, o timecode do meu, do meu, da minha origem. Então, com isso, eu tenho exatamente no modo visual no meu vídeo de saber o timecode. Então, se você está decupando, você precisa saber o, o ponto exato de um vídeo, eu não preciso ter uma, uma ferramenta específica que me mostre o timecode. Eu tenho como ver aparentemente no meu vídeo, o que está qual a oposição exata que ele está Se eu precisar fazer modificações nesse timecode, eu tenho como gerar meu próprio timecode. Então, quando eu clico na opção gerar timecode, ele me, me escolhe um novo formato, ou seja, um novo, uma nova quantidade de frames por segundo e um ponto de início. Quando eu clico no ponto de início, então eu posso dizer para ele, por exemplo, que eu, ao invés de começar em zero, eu quero que comece em 10 horas. Então esse meu timecode aqui, repara que ele não tem mais nada a ver com esse a não ser a duração. Então, nesse ponto do meu vídeo, eu tenho aqui, então, 10 e 18. Né? Ou seja, 10 segundos e 18 frames. Mas eu posso aqui, se por algum motivo, querer alterar essa quantidade de frames, né? ou frames por segundo. Então, se eu clicar aqui, por exemplo, a vez de 25, 30, repara que ele alterou completamente a posição do meu vídeo. Então, ele alterou não só isso, como o início do meu vídeo também, porque ele está fazendo o cálculo em cima dos meus frames. Se eu alterar então agora para 30 frames, uh, que ele chama de non-drop frame, ele então altera de novo o meu timecode. E o mais importante é que também visualmente eu tenho como ver aqui a diferença entre dois pontos e ponto e vírgula, se ele é drop frame ou não drop frame. Então também visualmente você tem como saber se o teu arquivo ele é 29,97 ou se ele é 30 frames. Se eu vier aqui no QuickTime, no meu ProSet do QuickTime, eu tenho exatamente as mesmas opções. Mas a diferença é que no QuickTime, eu, eu tenho a opção também de gerar um offset nos meus frames. Ou seja, o meu frame que tinha esse número aqui dentro. Deixa eu soltar aqui. Os meus frames então que tinham essa, esse número, se eu quiser alterar esse valor por algum motivo eu posso vir aqui dentro e alterar esse meu valor então fica a seu critério a próxima aba então é a aba de vídeo então na aba vídeo a primeira coisa que eu vejo então que ele chama de basic video settings, ou seja como começar a configurar o vídeo a primeira coisa que eu vejo aqui é a opção de que ele chama de match source, ou seja Nesse momento, a minha saída, só pelo tamanho aqui, você já pode ver que não tem nada a ver com a saída, uh, com o arquivo original. Se eu clicar nessa opção aqui, você repara que ele vai transformar todas essas opções que eu tenho aqui dentro, porque eu estou usando o meu preset, ele vai transformar todas as opções para poder tentar botar o mais próximo possível do meu arquivo original. Então se eu clicar aqui dentro, repara que ele bloqueou todas as opções e botou o meu vídeo, o frame rate, tudo no meu formato que eu queria aqui, que eu tinha originalmente. Então, se eu voltar no meu codec, ele vai desfazer isso e eu posso continuar. Então, o tamanho eu escolho aqui também na mão, de acordo, obviamente, com a saída que eu preciso. Depois eu posso escolher então o, o frame rate, que eu também posso desbloquear aqui e escolher o frame que eu quiser, a velocidade que eu quiser. Posso escolher o field, no meu caso aqui o field está bloqueado por causa do meu plugin A264 Se eu mudar para o quicktime, ele vai me dar a opção de escolher Então eu tenho aqui dentro, também, eu tenho que mudar o codec Então aqui me dá a opção de escolher o meu frame rate Depois o field, no caso aqui eu tenho três opções, progressivo Entrelaçado com o superior primeiro, entrelaçado com o inferior primeiro. Você que vai gravar DVD, que vai fazer a sua saída, você tem que saber como usar isso aqui, que faz muita diferença. Então, o um exemplo que eu dou: o arquivo, os arquivos SD, de modo geral, eles têm o lower primeiro, e os arquivos HD, eles costumam ter o upper primeiro. Então, essa é uma diferença básica. E depois, o aspecto, então o aspecto do pixel, nesses formatos HDs, eles são 1.0, ou seja, é um pixel quadrado, nos formatos mais antigos, ele tem por exemplo, um pixel mais achatado. Se eu quiser usar esse formato aqui dentro e não quiser a borda, eu tenho então que alterar o meu formato aqui dentro, ou, para quem viu o primeiro vídeo, a opção que eu teria aqui dentro é de achatar ou de aumentar o meu vídeo, para ele poder caber sem ficar com as barras pretas. Depois eu tenho aqui então a opção que ele chama de maximum depth, ou seja, a quantidade máxima de cores. Isso aqui é tomar muito cuidado na hora de usar, porque se o seu arquivo original não suportar esse tipo de, de informação, o seu arquivo vai acabar sendo exportado com, com um erro. Então, por exemplo, se eu olhar aqui no, no meu h H264 de novo, no meu site do YouTube, eu tenho essa opção, mas ele nem me dá... Mas opção extra nenhuma aqui embaixo porque o esse formato aqui dentro ele já é um formato RGB no caso do QuickTime e no caso do QuickTime ProRes especificamente né esse codec aqui ProRes eu tenho como fazer arquivos maiores com mais densidade de cor então ele me dá a opção de exportar como 24 bits ou seja que a gente chama de true color ou o famoso RGB no caso ou então, deixa eu pular aqui direto, né, ou então para 48-bits, que é o que a gente chama de Deep Color, também famoso SRGB, ou YCBCR, para quem está acostumado com colorimetria, a parte de engenharia para vídeo, e por aí vai. No intermediário disso, eu teria, por exemplo, um PNG com, com um canal alfa. Então, o PNG também é um arquivo de 24, color, mas ele tem a opção de incluir canal alfa, então ele na verdade pode virar um arquivo de até 32 bits né? o famoso rgba vou voltar para o meu h264 para a gente ver mais opção então a próxima, a próxima configuração que eu tenho são os bitrates aliás, pulei aqui direto porque no h264 tem como escolher o processo se a minha TV então aqui, se a minha saída vai ser NDC ou PAL. Eu também tenho como escolher o perfil. Esse perfil é associado ao level, que é associado ao tamanho da minha imagem e a quantidade de bits. Então, por exemplo, eu tenho aqui no profile, ou seja, no perfil, três opções. A primeira é a baseline. Baseline é a mais simples de todas e é voltada para, por exemplo, para velocidade, digamos assim, então, videoconferência, os celulares mobile ou projetos voltados para ser baixados via 3G, o ideal é que ele use, usem perfis baseline. Então, por exemplo, se eu pegar aqui o um preset desse, que é um, projet, um preset 3GPP, ou seja, obviamente, um projeto para celular, repara que ele automaticamente seleciona o perfil baseline e alterou também o level para 3.0. Repara que o tamanho do meu vídeo baixou consideravelmente, e junto com ele, o meu bitrate, que também ficou como constante. Eu vou explicar todas essas etapas aqui dentro. Se eu pegar então um outro formato, digamos que eu vou para um formato chamado, um formato mais moderno, né, então um Android Phone, ele então altera já para um baseline, mais 3.1 e um target também aqui, um, né, um bitrate já para VBR, com mais bitrate e o tamanho do meu vídeo um pouquinho maior. Se eu for para um uh, Apple TV, ou... Um, deixa eu pegar aqui um arquivo um pouco maior, então vou pegar aqui um Nuke Tablet, que é meu 1024, então o meu tamanho do meu vídeo alterou, o meu profile alterou de baseline para main, o meu level manteve, mas o meu bitrate aumentou um pouquinho. Então, cuidado na hora de misturar esses sets. Eu recomendo sempre que você procure um proset desses. Ou então você pesquise bastante. Ou pergunte ao cliente ou quem for o seu engenheiro. Que ele prova provavelmente vai saber te ajudar. Como configurar isso aqui? Então, o main, para dar o um exemplo, ele é basicamente usado em arquivos para arquivos SD. Então, repara que esse tamanho aqui é um tamanho intermediário entre HD e SD, ele já está usando o preset, o Profile de main, e então obviamente os formatos mais novos, que é por exemplo o YouTube, ele vai usar o Profile High, que é um, um formato voltado para uh, HDTV para quando você vai gerar arquivos para serem exportados e armazenados ou seja, para manter no HD ou arquivos de Blu-ray, então todos eles vão usar o Profile High, e repare que no Profile High ele está usando o 4.2 que habilita o codec chegar a 1920, e habilita bitrates mais altos. Então, chegando aqui na parte do level, o que esse level está fazendo, na verdade, ele, ele ajuda apenas a restringir a performance do decoder. Então, por exemplo, se eu tenho um vídeo, né, o que está explicando é o seguinte, se eu tenho um vídeo que vai ser de 1920 por 1080, não tem por eu usar um, um encoder 5.1, ou seja, eu só vou estar tá, tá gastando performance da minha máquina e tempo da minha vida, porque ele vai estar tá usando mais do decordo do que ele precisa. Então, ele tenta aqui já explicar ou determinar o padrão ideal para cada um dos formatos. Chegando então aqui no bitrate settings, eu tenho as opções de CBR, VBR um passo ou VBR dois passos. Basicamente é, se eu deixar como CBR, que foi a opção que você viu lá na, no preset de 3GP Eu tenho um bitrate constante, ou seja, eu tenho uma taxa de dados constante no meu vídeo Mas olha o que acontece nesse vídeo aqui por exemplo Eu tenho muito carro, e chega num momento dele que eu quase não tenho carro nenhum Então pessoalmente nesses, pequenos frames, nesses poucos frames aqui, eu não tenho quase carro nenhum na tela O que acontece então? esse meu vídeo ele vai ter um tamanho maior do que deveria, porque ele vai manter a taxa de bits constante o tempo todo. Por isso que na maioria dos casos, principalmente quando você vai fazer streaming, o ideal é você ter um VBR, ou seja, uma, um, um bitrate variável. Então eu posso aqui, como é o caso do YouTube, eu posso selecionar o meu alvo, que digamos que seja a minha qualidade, que eu desejo, e eu posso dizer aqui o máximo que ele vai. Então isso aqui seria a minha média, isso aqui seria o máximo que ele vai atingir. Por quê? Porque também, se tiver uma quantidade de bits muito alta, ele não consigo nem transmitir isso. Então, a diferença entre um passo e dois passos é que, num passo, ele vai fazer uma varredura única, obviamente é um pouco mais rápido. Se você botar dois passos, ele teoricamente vai ter uma qualidade melhor, mas você vai perder um pouco mais tempo, porque ele vai perder mais tempo fazendo o encoding para você. O ideal também, do, dos bitrates, é quanto mais movimento você tiver na sua tela, um pouco maior você vai deixar o bitrate, porque senão você pode perder a informação. E por último, o que ele chama de keyframe distance. Keyframe distance é o seguinte, quando você exporta um arquivo, automaticamente, por exemplo aqui no meu QuickTime, usando o meu preset também, do ProRes, ele não me dá aquela opção, tá vendo, tem aqui dentro uma opção diferente, mas eu não posso nem selecionar, porque ele já vem com um, esse, esse valor especificado dentro dele, que é de 75 frames, ou seja, a cada 75 frames que ele lê, ele vai ter um frame completo da tela, que, que a gente chamaria, de modo, do modo bem simples de entender, taxa de atualização. Então, ou seja, a cada 75 frames, ele atualiza completamente a tela, ou seja, no caso do meu H264, que eu posso alterar essa opção, clicando aqui dentro, se eu tiver muito movimento, movimentos muito bruscos, câmera muito tremida, o ideal é que eu tenha uma, uma distância menor entre eles. Obviamente, o que vai comprometer é, eu vou ter um arquivo um pouco maior. Mas você fica sabendo disso. Para terminar essa fase, vou voltar aqui no meu QuickTime, porque ele tem opções extras. Então, no meu QuickTime, eu tenho duas opções distintas aqui dentro. Uma delas é otimizar frames parados, ou seja, otimizar estilos, otimizar fotos, pode ser também chamado assim. Isso aqui é o seguinte: no Adobe Media Encoder, se eu tenho, por exemplo, uma imagem de uma, imagem, uma foto na minha tela por muito tempo, digamos o exemplo que a Adobe dá, eu tenho uma foto que dura dois segundos na minha tela. Se eu não tiver essa opção selecionada, e tiver um, um vídeo, aqui no caso, de 25 frames por segundo, ele vai me gerar 50 imagens, ou seja, 50 frames, da mesma imagem. E com isso eu vou ter o quê? Um arquivo maior. Se isso acontecer muito durante o meu vídeo, ou se eu simplesmente eu quiser experimentar essa técnica, que eu recomendo você fazer experimentos para poder conhecer esses codecs e conseguir criar um preset perfeito para, para o seu dia a dia, ou para cada uma das situações que você passa no seu dia a dia, é, selecionar essa opção então então quando eu seleciono essa opção ao invés dele de, de criar 50 quadros ao longo desses 2 segundos, ele vai criar apenas um, um quadro que representa esses 2 segundos e vai manter esse quadro durante esse tempo todo, ou seja se eu tiver isso acontecendo durante várias vezes do, do meu vídeo, eu vou conseguir perceber uma diferença no tamanho final dele e por último eu tenho essa opção aqui também extra que ele chama de frame reordering Dependendo do, da, do codec que eu estiver usando, por exemplo, se eu alterar aqui o meu codec para um formato mais específico, digamos um xdk, ele vai habilitar essa opção para mim. Por quê? Porque o frame reordering é uma tecnologia nova e obviamente mais avançada, que ele, ele faz o um encode lendo frames aleatórios e que a gente também chama de b-frames. Então, se... A, o dispositivo que você vai exibir ou que vai precisar ler esse arquivo depois ele reconhecer esses biframes você pode usar essa opção se você tem alguma dúvida então deixa desmarcado que seria uma opção mais segura e como você pode perceber também dentro do meu quicktime eu não tenho como selecionar os bitrates, o que eu tenho como fazer é como limitar, dependendo do codec que eu estiver escolhendo também, eu tenho como limitar a taxa de dados e não escolher ou um alvo, ou, e uma média para eles. Terminado esse menu, eu vou então agora para a aba de áudio. A primeira coisa que eu tenho na aba de áudio também é como eu selecionar o codec. Então dentro do QuickTime eu tenho várias opções de codec, dentro do H264 eu não tenho tantas opções. Então eu vou voltar aqui no QuickTime, que no caso é o mais interessante. A primeira opção que eu tenho aqui, então, é o Uncompressed. O Uncompressed vai me dar várias opções, principalmente se eu tenho várias tracks. Então, num, projeto que eu, num filme que, eu, que vai ser lançado no Brasil, no final do ano, que eu andei trabalhando, se você, quando a gente precisou exportar um arquivo que tinha oito faixas de áudio, a solução era botar no Uncompressed, e aqui dentro eu tinha como especificar as oito trilhas de áudio que apareciam no, no projeto do Premiere, então é a forma, mais a, mais, a forma mais fácil que tinha. Eu posso então escolher depois qualquer outro formato, como você já deve saber, dependendo do formato que eu escolhi aqui dentro, eu tenho opções diferentes, né? dependendo do, do codec que eu escolher eu tenho opções diferentes e dentro do caso, no caso do uncompressed, então por exemplo eu tenho como escolher o sample rate, ou seja, a qualidade desse meu áudio, se ele é mono ou estéreo, Se no caso se ele for mono, eu tenho como escolher a qualidade dele, se eu for estéreo, eu tenho como dizer para ele também a qualidade, e quantas trilhas ele tem. Se ele for mono, ele só tem uma única trilha. E por último, como vai ser organizado o, os meus canais, se vai ser canais mono, ou se vão ser o que ele chama de canal é, discreto, ou seja, os canais in, uh, separados um por um e explicados no, na timeline. Isso fica fácil também de perceber se você abrir o áudio no QuickTime antigo, é, ele vai mostrar com uma nomenclatura discrete, ao invés de mostrar frente de esquerda e direita, ou direita, esquerda, centro, subwoofer, direito, subwoofer, direito, subwoofer, esquerdo, e por aí vai. Então essa é a diferença básica. Se eu olhar aqui no H264, eu tenho basicamente as mesmas opções de lá, sendo que no h 264 eu só posso selecionar mono, estéreo ou 5.1 A qualidade dele também pode ser baixa, média ou alta A quantidade de bits por segundo, né, de modo geral, eu, você pode deixar entre 128 e 190 que está bom Dependendo da qualidade do áudio que você for trabalhar, você vai deixar em 320 E a diferença que tem em aqui dentro é que eu vou escolher como vai ser sampleado, né? como, ou seja, como vai ser a taxa de amostra dele, se vai ser por bitrate, ou se eu vou samplear a, essa variação aqui dentro do, do minha, da minha timeline, ele vai tirar uma média e vai publicar. Dentro do H264 eu tenho essa aba que eles chamam de multiplexer, o multiplexer nada mais é do que uma forma como o áudio e o vídeo são colocados no mesmo arquivo, então é como se fosse, como vai ser empacotado tudo num único projeto. Então, por exemplo, se você reparar aqui dentro, o QuickTime não tem essa aba, já o H264 tem essa aba. Então o que você pode escolher, então, no caso, é se vai ser MP4, se vai ser 3GP, ou se não vai ter multiplexer nenhum. E depois, o tipo de compatibilidade. Isso também altera, obviamente, de acordo com o preset que você escolher ou o codec que você escolher. Então, no caso do 3GP, obviamente ele vai selecionar 3GP. Se eu pegar um desses arquivos, Apple, ele vai selecionar o um MP4, e vai, no caso, selecionar iPod. Só por, por curiosidade, eu vou mostrar aqui, por exemplo, um arquivo tablet de Android. Repara que o um arquivo tablet de Android ele também usa a compatibilidade iPod, porque na verdade, isso aqui, na verdade, é só uma forma de que tem de, de dizer ou de, de exemplificar o processo matemático que ocorre por detrás do, do encoding. Então não tem por que uh, ele ter 200 presets idênticos, um para Android e um para Apple, porque na verdade a matemática é a mesma. Ele só precisa alterar o tipo de multiplexer. Depois eu tenho Captions. Captions é diferente de legenda. Captions são aqueles arquivos que, normalmente, o pessoal... Que, um, na Europa é muito comum você ter captions, porque todo, todo programa, de modo geral, é obrigatório ter captions, que são o para quem tem dificuldade com, le, com leitura, ou para quem é surdo. Então é diferente de legenda. O Premiere tem esse, esse defeito dele até hoje, que ele não é fácil de trabalhar com legenda, mas se você trabalha com Caption, e você tem um arquivo de Caption, você pode trabalhar aqui dentro dele, e você pode, se você ler um arquivo dentro do Adobe Media Encoder, que possua Caption, você tem a opção de exportar ele direto para o mesmo arquivo, exportar ele para um arquivo separado, e também escolher o formato e a quantidade de frames por segundo. E por último, mas não, tão, não, não menos importante, é se você usar a opção de Publish. Eu não uso porque eu não vejo motivo para eu usar no momento. O motivo que eu não vejo para usar no momento é o seguinte. Eu não publico para FTP, mas é uma coisa interessante de fazer. E você pode publicar na Creative Cloud, no caso, você pode usar isso para armazenar seus arquivos na Creative Cloud, seja para mandar para um cliente, seja para poder você levar contigo. Você pode publicar direto no Vimeo, eu não tenho publicado meus arquivos no Vimeo, e no caso do YouTube, que é onde eu tenho publicado principalmente os tutoriais, o defeito que ele tem aqui é o seguinte, ele não tem como uh, agendar. Então ele não tem o recurso de agendar, porque é um recurso obviamente específico da interface do YouTube. Então no meu caso não me adianta muito, mas se você quiser fazer um vídeo aqui dentro e publicar ele direto, para YouTube assim que ele estiver pronto, ou seja, você pode mandar ele fazer aquela, aquela lista gigante, que eu nem eu tinha aqui dentro, aquela lista gigante de arquivo, e automaticamente ele vai fazer um upload de todos eles para o YouTube, ou para qualquer um desses outros canais, é interessante você ter essa opção selecionada, que ele faz isso automaticamente, você pode sair, você pode ir para o cinema, fazer qualquer outra coisa, e quando você voltar, se tudo, todas as opções estiverem corretas, você vai ter os seus arquivos publicados na, na internet. Este tutorial, definitivamente, é o tutorial mais completo que você deve achar sobre o Adobe Media Encoder. Eu espero que você tenha gostado. Eu sei que foi longo a espera, mas obrigado por assistir. Compartilhe esse vídeo para todo mundo ter acesso a essas informações. Curta o canal, curta o vídeo e aguarde pelos próximos. Obrigado por assistir.